Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre Os justos se alegram na presença do Senhor jubilam, satisfeitos e exultam de alegria, cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele, com carinho preparastes uma mesa para o dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor É assim o nosso Deus em sua santa habitação É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fatura Com carinho preparaste uma mesa para o pobre Derramastes lá do alto Uma chuva generosa E vossa terra Vossa herança Já cansada renovastes E ali Vosso rebanho Encontrou sua morada Com carinho Preparastes Essa terra para o pobre Com carinho Preparaste uma mesa para o pobre com carinho. Preparaste uma mesa para o pobre.